<risos> não sei agora por que a gente estamos aqui com mais um vídeo. E hoje nós vamos jogar um jogo que vocês me pediram para jogar, que eu não faço ideia do que, que é. Sonic Dream Collection. Então vamos jogar aqui, né? Executar para ver o que, que vai dar. Então vamos ver, né? Ai meu Deus. Tá alto! Gente, tá alto! Sonic Dream Collection Então, parece que é vários joguinhos, gente. Vamos ver como é que funciona esse negócio. Faça o seu Sonic! Então, esse aqui é meu Sonic. Ah! <risos> Olá, Sonic, o que você está fazendo? Ah, eu não sei o que, que eu estou fazendo. É, agora o Sonic que gosta de metal. Bom, então nós vamos fazer nosso Sonic. Uh! Uh -huh! O Sonic gosta de fazer yoga. Tá, assim. E a outra perna dele tá aqui, assim. Ó. Ele está correndo, gente. Não liguem, Sonic, não, não ligam para o que dizem para você, pois você é uma pessoa muito legal. Ai, meu Deus, Sonic, o que você está fazendo? Sonic, Ai, meu Deus, pode ter uma epilepsia. O Sonic quando ele vai na balada. <risos> Dá pra fazer isso com a cabeça? Ai, meu Deus. Chega, chega de pesadelos. Me shift the hash. Sonic, a sedução do verão. Let's make a movie. Backyard. Bem-vindo Sonic Movie Maker. Botão esquerda para pegar as coisas e. Ah, ok. Esse aqui é o quintal do Sonic. Ah, Não. aqui nós.. Botão direito para dar o foco. E botar... Tá. Tá, vamos deixar aqui ó, Aí a gente tem que fazer um filme bom gente, vamos lá, o Sonic tá arrumando o um carro, ó. tá, o Sonic foi atropelado por um carro, é uma tragédia gente, o Sonic ele foi atropelado por um carro, ele não sabia o que fazer. O que é aquilo? Uma fala? Ah, então... Então vamos fazer em, um, um efeito especial em câmera lenta, gente. E aí a bola veio até o Sonic. Pronto, ó, melhor... Gente, já, nossa gente, melhor filme, tem melhor que esse? O que está acontecendo aqui comigo? Muito ambicioso. Ah, eu ganhei o prêmio de o um filme mais ambicioso. Então, gente, eu não Vamos lá. O Sonic vira. Melhor produção de filme. Você tá desse pedido? <risos> Sonic... Eu não tô gostando. O Tails desmaiou na balada. quanto isso lá tá pesado o negócio. Meu deus! Gente... O que? Olha as plaquinhas, gente! Estou sozinho. Ai gente, que isso? Chega, não, não, não, não, não, muito, é muito pra minha mente. Então vamos lá. O Sonic ele quer comer. Aí ele tá tipo assim. Vamos lá. Me alimente. Então, aí a gente vai alimentar ele, né? Meu deus, gente. Gente, olha isso. O que, que a gente faz com um jogo desse, velho? Sério. Qual o problema da pessoa querer fazer um jogo desse? Ai, meu deus. Sonic, você tá bem? Pizza. meu deus. Ai meu deus. Que isso? Um bolo de Tails. Ok não. Acabou. Ok não, né? um bolo de Tails. Vambora gente. está ficando muito estranho. Daqui a pouco vai ter, né, daqui a pouco a gente, sei lá, vai estar tá dentro da barriga de alguém, não sei. Kids choice award. <risos> ah, não. Ah. Gente. É um milagre. Não é fácil estar grávido. Gente... Aí, enquanto ele se matou... Gente, olha isso. Não, pera. Olha isso. O que a gente faz com isso? Tá, vamos fazer ele parir o neném, então. Vai, Sonic, você vai parir. Ai, meu Deus. Gente, nasceu o Shao. Sonic. Você está grávida Sonic? Saiu uma fuquinha esmeralda. Ai meu Deus, gente, olha esse jogo. me arrepia. Quem tá ali? Uh. Gente, saiu um Tails. Saiu um Teos Então a gente já sabe de onde que o Teos veio agora. Próxima fase, vai. vai cadê a saída? Ah, aqui. Ah, não. Eu tô com medo da próxima fase. Ótimo dia de trabalho. Suicídio. <risos> não, gente. Gente. que? Quis... Ah não, velho. Nojo! Gente. Ai meu Deus. Gente, que i... a ah, que, que é isso, velho? O que que um Gente, qual o seu qual o problema da pessoa, velho? Ah, não! Parei. Que que foi isso, Sonic? Ai, que nojo! Deus tem um Sonic gigante aqui, dá pra mexer nele. Mama! Vambora, vambora daqui, vambora! Isso aqui é tem uma festa de arromba, hein? Sign a quest book Ah, a gente abriu a internet Ué Chaos Garden Name A gente chegou de 2016 Isso é hoje Que brisa, gente Tá, o último que falta Então, bora tem outro de download, tem agora também. Meu parceiro de quarto Sonic. Ah, oh, isso aqui era para ser de VR. Gente, vamos lá. Ah, tem meu celular. Olha só. Tem eu. Passando <risos> o vídeo de um hedgehog. Maurício. Calma aí, Olá, Sonic. Você já disse ao seu parceiro de quarto? que você desce. Ah. Não, não disse o que eu sinto sobre ele. Toma da sua vida. Espere um tempo. Ha, ah, olhe na sua janela. Ah, é o Eggman. Apenas siga os meus comandos. De passar a casquinha. Oxi, oxi, oxi, oxi, oxi, oxi, oxi, password w entre <SORRENCIO> vá para o que é meu braço gente que que é isso nossa senhora braço volta voltou e... Eita, tá o pezinho dele Eita. Gente, o que está acontecendo? Ai meu Deus. Fica olhando os olhos dele. Ai. Eu tô olhando nos seus olhos. Você tá muito longe. Ai meu Deus, Sonic. Assim, gente. Quem corre assim? Eu me transformei num Sonic. Ah, uh, virei o um Sonic! Eu espero que isso era o que você queria. que Movie Maker Bonus Stadium. Gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Realmente não tem mais o que fazer após isso, creio eu. Se vocês quiserem que eu tente ver o que é aquele modo online, me falem. Que o vídeo já deu mais tempo do que era pra ter dado. Eu realmente não sei o que, que eu acabei de jogar. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não esqueçam de comentários se vocês dar aquele like. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal... Falou.